Galera, esse sticker do time da Nine do Major Paris 2023 tava tá dando o que falar. Essa era a versão antiga do adesivo holográfico da Nine. E a primeira reclamação pública que eu vi foi no Twitter do team manager do time da Nine. Ele postou um tweet dizendo: você tinha um trabalho, Counter-Strike. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos para apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só para isso!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 E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E ele estava se referindo ao draft que eles tinham enviado, tipo assim, essa era a imagem que eles tinham enviado pra Valve fazer o sticker, mas esse foi o sticker entregue. A Valve deve ter se confundido, não sabia se a parte branca era para ser invisível ou se a parte branca era Pra ser o sticker ou não Rolou até uma zoação no próprio Twitter da Nine Onde eles escreveram ali em inglês Jogo rápido pra encontrar o sticker da Nine <risos> Tipo assim, né? M4 Print Stream Realmente você não conseguia encontrar E na Kai Slate eu até fiz um vídeo mostrando O sticker holográfico realmente estava muito apagado Era apenas uma linha interna e uma linha externa de um círculo tava muito difícil de ver, cara De verdade E a gente tem também uma foto aqui de como que tava o adesivo glitter Tava a mesma coisa Coisa, tá ligado? Só uma linha, tanto paper quanto glitter holográfico, gold. Mas galera, a Valve lançou um update consertando esse sticker. Não é a primeira vez que eu vejo a Valve fazer isso. Eles geralmente têm que consertar algumas coisas. E agora, esse é o sticker da Nine Holográfico. Muito mais irado. Os círculos pretos eles continuam do jeito que tava no desenho. E a parte branca é holográfica, né? Que acho que era a ideia inicial. E na moral, tá muito melhor esse sticker aqui, mano. A versão gold do sticker também tá muito melhor, né? Tá realmente parecendo um. Esse sticker, está aparecendo um sticker raspado. E só pra gente ver também, aqui está a versão paper e a versão glitter. Inclusive, eles mudaram a cor do glitter, né? Agora é um glitter branco. No Twitter da organização da Nine, eles até mandaram um post lá agradecendo o CS pela atualização, né? E ó, galera, já teve um impacto no mercado a atualização desse sticker. A versão gold dele, cara, deu um pulinho aqui pra 130 no topo e já corrigiu, né? O sticker tá sendo dropado demais, voltou aí pra 67 de pila a versão holográfica que a gente deveria ver maior aumento na madrugada da noite. Aí do update subiu para um dobro de 85 reais, mas já caiu para 47. O adesivo está sendo dropado demais. Mas esse update está fazendo mais pessoas aplicarem adesivos da Nine holográfico. Olha o tantão de craft que já rolou com 4 stickers. Eu gostei muito desse aqui com Nine holográficos no M4 print stream. Na moral, isso aqui tá sensacional, cara. Agora sim, esse efeito holográfico tá responsa, meu irmão. Muito bom esse adesivo, cara. Teve também já um craftzinho com uma USP Whiteout, cara. Tendência. Eu acho que a gente vai ver muitos crafts aqui, tanto na USP Whiteout quanto na M4 Prince Stream. E também na USP Prince Stream, tá ligado? Fica muito bom esse combinho aqui no CT, mano. Ó, se liga. E, mano, já teve Vulcan com 4 Nine holográficos. Eu acho que isso aqui foi depois do update, cara. ficou irada demais. Ó, se liga só, meu irmão. Esse é um dos adesivos holográficos que tem as melhores cores do Major de Paris Serião, ficou muito bom esse sticker agora E ó, agora o sticker gold faz sentido, tá? Mano, ficou massa, né? Tipo, padrão, né? O sticker redondo e tal, bem padrãozinho Mas assim, ficou muito mais bonito do que era, cara E aí, qual adesivo do Major de Paris você achou mais bonito de todos? Depois desse update a gente tem que colocar o Nine aí também na comparação Comenta abaixo A gente se vê no próximo vídeo, galera Um abraço, falou!